Há pouco tempo atrás eu ganhei bastante dinheiro com a promoção Indique e ganhe 10 do aplicativo Claro Pay. Porém essa promoção acabou e eu parei de ganhar dinheiro com este aplicativo. Mas hoje eu venho trazer uma novidade para você que está me assistindo. A Claro Pay voltou com a promoção Cadastre e ganhe 10. Isso mesmo. Se você me assistir até o final desse vídeo, eu vou te ensinar como que você ganha 10 reais logo no cadastro do aplicativo Claro Pay Salve Salve galera beleza Flip Marinho na área gravando mais um vídeo para vocês e sejam muito bem-vindos ao nosso canal e se você do outro lado ainda não é inscrito neste canal se inscreve deixa o like nesse vídeo porque hoje eu vou te ensinar como que você ganha 10 reais logo no cadastro do aplicativo Claro Pay? Eu quero ressaltar que isso aqui não vai te deixar rico. É apenas uma renda extra para complementar aquilo que você ganha no final do mês. O que já vem a calhar. Mas se você que está me assistindo quer aprender a trabalhar pela internet e faturar até 30 mil reais todos os meses utilizando apenas o seu celular. Então clique no primeiro link da descrição do vídeo ou do comentário fixado para você assistir uma videoaula gratuita onde nós te ensinamos como ganhar dinheiro pela internet e faturar até 30 mil reais por mês. Mas continuando com o vídeo, é o seguinte, pessoal: o Claro Pay é uma carteira digital de pagamentos, como as diversas que nós já temos no mercado. Nela você pode enviar dinheiro, fazer Pix, depositar para pagar boleto, fazer recarga de celular, dentre outras possibilidades. É para isso que o Claro Pay serve. Porém o Claro Play para atrair usuários ele está com uma promoção onde só de você cadastrar você já ganha R$10 e essa promoção é muito boa para você que está me assistindo porque você ganha R$10 só por fazer cadastro não precisa se preocupar com absolutamente nada só fazer cadastro no aplicativo e você ganha dinheiro calma que eu vou te mostrar como é que você faz esse cadastro no ClaroPay mas é o seguinte pessoal eu sei que até aqui você já deve estar ansioso para descobrir como ganhar dinheiro no claro Pay. mas antes de avançar para o método a única coisa que eu peço para vocês é que você deixe o um like nesse vídeo se inscreva no canal e também compartilhe o vídeo com mais pessoas se você já fez isso vamos agora dar início ao tutorial é o seguinte pessoal o primeiro passo que você deve realizar é vindo um link que eu disponibilizei na descrição do vídeo ou do comentário fixado para você acessar esta página aqui e nesta página pessoal existe algumas coisas que você deve se atentar descendo aqui embaixo você vai ver esse código de indicação antigamente na promoção Indique e ganhe se você copiasse esse código e inserisse no momento do cadastro além de você ganhar os 10 reais do cadastro você ganhava também os 10 reais de indicação totalizando R$ reais logo no seu cadastro. Porém, como eu disse para vocês, essa promoção não existe mais. Mas se você souber que a promoção voltou, pode utilizar esse código que você vai ganhar mais R$ 10 reais só pelo cadastro. Se não, não precisa copiar esse código e vamos seguir com o tutorial. O que você vai fazer nessa página é clicar no botão baixar Claro Pay. E quando você clicar nesse botão, se você tiver no Android, você vai ser redirecionado para a sua Google Play Store. Se você tiver no iOS, você vai ser direcionado para a Apple Store para baixar o aplicativo Claro Pay gratuitamente. Não existe custo nenhum para baixar esse aplicativo. Baixou o aplicativo e instalou no seu celular, você vai fazer o seu cadastro. Quando você chega no aplicativo Claro Pay, que é esse aqui, inicialmente você faz o seu cadastro, insere todos os seus dados, Confirma a sua conta porque se você não confirmar a sua conta você não ganha os 10 reais. Então é importante que você valide a sua identidade. É algo muito importante enviar selfie para sua conta ser validada. Lembrando que se você tiver medo com relação ao cadastro e ao envio de dados não precisa se preocupar porque a claro Pay é da operadora Claro. Então dá para você confiar já que é uma operadora conhecida nacionalmente. Então vamos lá você baixou o aplicativo fez o seu cadastro que, que vai acontecer dentro de até 5 dias úteis o saldo de dez reais aparece aqui na sua conta quando esse saldo aparecer na sua conta é muito simples você pode clicar no botão Pix e aqui você pode transferir o seu dinheiro para qualquer conta bancária via Pix então pessoal é dessa forma que você ganha dinheiro pelo cadastro no Claro P. lembrando que isso aqui é uma renda extra. Como eu disse para vocês, se você quer ganhar até 30 mil reais por mês trabalhando de verdade pela internet utilizando apenas seu celular, clica no primeiro link da descrição, assiste a nossa videoaula onde nós ensinamos gratuitamente como que você ganha dinheiro na internet. Mas agora pessoal eu vou ficando por aqui. Deixa o um like nesse vídeo, compartilha com a galera porque eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Falou e até a próxima!